Salve, salve, família! Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês e hoje nós estamos com Last Day, família. Last Day, nós vamos fazer aqui tudo sobre a nova atualização 1.17.14. Vamos dar uma olhada nas novidades, conferir, ver se a gente completa. Vamos fazer tudo aqui nessa live, nesse vídeo. Espero que vocês gostem, muito obrigado pela presença. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Já deixa o dedo no like aí, se inscreva se não for inscrito e vamos que vamos, família. Vamos lá dar uma olhada. Ver como tá. E de lá... Nós vamos completar de algumas missões Uma coisa eu já vi por alto né Que nós temos uma missão que é pra Tem que entregar uma cerveja lá Já vou catar uma cerveja aqui na base Nós vamos direto pra lá Catar uma cervejinha aqui Lembrar onde eu botei essa cerveja Tá pra cá Cerveja tá pra cá Pra quem não sabe eu tô jogando no emulador Beleza Cervejinha, são 10 cervejas mesmo Só é que nós precisamos lá vou Colocar aqui Vamos dar um pulo lá. Vamos de motoca? Vamos de motoca. Ih, velho. A TV ficou bem na frente, a TV aí não, cara. É porque essa moto ela é maior que a outra. Ela é mais larga. Galera, nem que foi chegando, muito obrigado pela presença. Vamos aqui aproveitar o novo evento aí do Last Day. atualização que chegou hoje, tanto para Android quanto para iOS. Cola aí que tá sussa, família. Tá sussa. Vamos descobrir o que, que tem de novo aqui agora. Deixa eu dar um. Deixa eu dar uma corrida lá. De quebra nós vamos gastar toda essa energia aqui. Se o evento for coisa rápida, eu já gasto essa energia fazendo outra coisa. Então cola aí, família. Bom, já estamos aqui na área do evento. Hum, ok, essa área desse evento aqui, se não me engano, já teve, né? Essa área não é exatamente nova. Tem as missões ali pra fazer, deixa eu dar uma explorada aqui, isso aqui é o quê? Entrega os itens para concluir a tarefa. Ok, preciso de 30 e 30 desses novos itens. Deixa eu, deixa eu ver quais são as missões aqui. Bloqueado, beleza. Deixa eu falar com carinho aqui. Você é bem forte, estamos coletando mantimentos nessa, re... nessa região. Uma ajuda. Ok. Você quer fazer o que? Meus colegas vendo um zumbi gigante por perto. Ajude-os a matá-lo. Mate o gigante frenético no acampamento dos invasores. Ah, vamos fazer isso aqui então. Matar o gigante frenético no acampamento dos invasores. Zumbis infectados estão vagando pela floresta de pinheiros. Mate 10 zumbis infectados na floresta de pinheiro. 10 filés suculentos. Beleza, esses filéis suculentos eu já tenho aqui. Eu entrego esses filéis suculentos a quem? Tem que entregar isso a alguém, né? Deixa eu ver aqui se eu acho o camaradinha. É tu? Opa, é ele mesmo. Beleza. Uma tarefa já foi. Bora lá fazer as outras agora. Partiu Floresta de Pinheiros. Vamos completar essas missões aqui durante a live. Se as missões forem rápidas, família. Eu já vou fazer o seguinte. Vou gastar minha energia toda com vocês aqui. E a gente vai fazendo com vocês mandarem aí, beleza? Floresta de Pinheiros. Partiu. Caraca, a floresta tá diferenciada, velho. Aí, a floresta não era assim não, cara. Tá bem diferente isso aqui, hein, família. Peste sanguínea. Eita. Pô, valeu pela preocupação, mano. Esse peru, quero era que a comida... Comida do nosso dog, vou pegar ele logo. Comida pro Doguito. Comida pro Doguito não pode passar faltar. não pode vir um biguano aqui, Eu não tô preparado para matar biguano, não, família. Tá, comida pro dog eu quero. Então, vamos completar a missão. Vamos focar na missão. Ah, dei mole aqui. Vamos completar essa missão logo. Será que só conta os zumbis que estão com a peste sanguínea? Acho que só conta os que estão com a peste sanguínea. ó peste sanguínea. Já foi. O smartphone é bom. Vai, vai, vai, vai, dogzinho. Vai, dogzinho. Aê. Minha preocupação toda é vir um big one aqui. Não dá pra completar a missão. Nice. Cadê? Falta ainda, falta ainda. O mesmo. Vamos pro pai. já foi ó, o cachorro. Meu cachorro salvarado, velho. Sei lá pra onde ele foi. Mesmo, filho, volta aqui. que é isso? sumiu, mano. Vazou. Ah, voltou, voltou. Reapareceu. Não tem nada. Rapaz, o peru quero. Cadê o peru? Você eu quero. Vem pro pai. Esse baú que eu já olhei? Nem lembro, mano. Já deu missão concluída também, né, família? Já deu missão concluída... Eu ia dar uma busca aqui ver se eu achava mais baú, mas... tô encontrando não, cara. Nada, nada. Não tem baú. Beleza, partiu, partiu. Era estranho só um baú. Ah, achei mais um baúzinho aqui, cara. Oh, depois de limpar a floresta toda, não pegar nenhum baú. Muito obrigado, Júnior. Sem problema, cara. Muito obrigado pela presença, mano. Valeu mesmo de coração, cara. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Júnior. Valeu, meu mano. Boa noite pra tu, cara. Boa noite pra você e pro pessoal aí. Não sei o nível de dificuldade, se eu vou precisar de arma de fogo. Tô com a katana e a pistola aqui. Bora lá. Lembrando, galera, eu vou gastar toda a energia que eu tenho aqui com vocês aqui em live. Então já vai preparando a ideia aí. Se vocês querem que eu faça o bunker alfa, vocês querem que eu invada algum canto, cola aí que nós vamos, hein. Já deixa a dica. Protocolo ativado. Vocês que manda, família. Acho que eu vou pôr alguma coisa até na bag da moto aqui. Eu não sei se vai ter recurso para coletar. Vou dar uma olhada aqui. O que, é que eu posso colocar aqui na bag da moto? Você não quero. Você também não. Tá, ah, o resto aqui tem é item comum. De repente, até dá mais deles. Então. Partiu, tem que dar uma upada Bora, deixa eu ver o que, que tem aqui O que, que tem para caçar aqui Eles querem caçar, né Ô oh, O emblemazinho Tô precisando desse emblema, hein, família É isso aqui que usa para desbloquear A parada lá, deixa eu ver se dá mais aqui Opa, opa que ficou legal Eita Rapaz, é um gigante frenético aqui bolado. Vai lá, dogzão. Vai lá, vai lá. Rapaz, eu tinha que ter customizado essa pistola aqui, velho. O bom é que ele não tá dando aquele dano absurdo, né? Rapaz, eu precisava de arma de fogo melhor aqui, hein? Mas eu precisava de uma arma de fogo melhor aqui. Caraca, o maluco deu um... Tá com ódio de mim, velho. Ter vindo só com essa pistola aqui não foi uma boa não, hein, família. Ah, chamou mais, chamou mais, chamou mais. Pode vir, pode vir. Mas ele tá tomando muito pouco dano, velho. Ah, lá foi a pistola, lá foi a pistola. Temos a katana. Esquiva, esquiva. Rapaz, a katana não vai ser legal matar contra... Ah, o cachorro já cansou. Beleza, vamos ver se a gente termina na, na, na katana aqui. Foi. Tarefa concluída. Caraca, velho. Rapaz, deu trabalho pra matar o bicho, hein. Meu dog já cansou. Tem que ir lá na base lá pra... restaurar a energia dele. Vou catar tudo que esses carinhos estão dando aqui. Galera, pra quem não sabe, eu tô jogando no emulador, beleza? Vê se não tem mais nada aqui. Deixa eu dar uma obisoiada nessas motos aqui. Essas motos que não dá pra catar nada não, dá não. tem mais nada não? Acabou? Rapaz, eu achei que eu ia morrer pra esse gigante frenético, velho. bom que ele não tá dando aquele dano absurdo, igual é lá no bunker. No bunker era um hit daquele ali, eu 50% da life ou mais. Não, beleza, aqui acabou. Eu Não tenho um biscoitinho pra dar pra cachorra, velho. Ah, não tem não. Beleza, partiu. Vamos lá ver o que, que dá lá no caixote? Vamos dar uma olhada lá. Já concluímos as missões do evento. Agora nós vamos dar aquela olhada lá pra ver o que que dá. Tem que ficar farmando esse evento aqui agora pra poder abrir lá o baú do evento, cara. Que é no baú do evento que vai dar as coisas top, velho. Depois eu vou nesse avião. passam 22 horas. Galera hein, que tá chegando e muito obrigado pelo like. Já desce o dedão no like. Muito... Nossa, emboleu, embolei, olhou nos comentários. Aqui é eu tava falando uma coisa e engasguei com outra. Galera hein, que foi chegando e muito obrigado pela presença. Desce o dedão no like, mano. Ajuda a compartilhar que é muito importante. Valeu mesmo de coração pelo apoio, pelo feedback aí. Isso é muito importante pra nós, família. Isso aqui, velho. Ó, oh, top, mané. Ó, oh, concluímos as missões aqui. Ok, concluímos a missão. Vamos ver o que, é que o baú que liberou pra nós. Rapaz, dá uns dá umas paradas boas, velho. Dá uns loot top, beleza? Vale a pena, é fácil de fazer O mais difícil é matar o gigante frenético lá tá ó, vale a pena, vale muito a pena, recomendo Tá, easy de fazer, família Easy de fazer e dá uns loot bom Tudo aqui é muito difícil de conseguir, ó Não, esse aqui não é não Esse aqui você consegue botar na máquina lá pra fazer Agora o vidro é foda, velho Tá, deu até um loot legalzinho Galera do YouTube, muito obrigado pela presença, a todos vocês Eu vou ficando por aqui